Que hoje vos nasceu Salvador, Cristo Senhor.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 No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. No princípio estava ela com Deus, tudo foi feito por ela, sem ela nada se fez de tudo que foi feito. Nela estava a vida, e a vida era a luz dos homens. E a luz brilha nas trevas, e as trevas não conseguiram dominá-la. Surgiu um homem enviado por Deus, seu nome era João. Ele veio como testemunha para dar testemunha da luz, para que todos chegassem à fé por meio dele. Ele não era luz, mas veio para dar testemunho da luz, daquele que era a luz de verdade, que vindo ao mundo ilumina todo ser humano. A palavra estava no mundo e o mundo foi feito por meio dela. Mas o mundo não quis conhecê-la. Veio para o que era seu, e os seus não a acolheram. Mas a todos que a receberam, deu-lhes capacidade de se tornar filhos de Deus, isto é, aos que acreditam em seu nome. Pois esses não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do varão, mas de Deus mesmo. E a palavra se fez carne e habitou entre nós, e nós contemplamos a sua glória, glória que recebe do Pai como filho unigênito, cheio de graça e de verdade. Dele, João dá Testemunha, chamando, este é aquele de quem eu disse, o que vem depois de mim, passou à minha frente, porque ele existia antes de mim. E sua plenitude todos nós recebemos graça por graça, pois por meio de Moisés foi dada a lei, mas a graça e a verdade nos chegaram através de Jesus Cristo. A Deus ninguém jamais viu, mas o unigênio de Deus que está na intimidade do Pai, ele no deu a conhecer. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor Irmãos, irmãs amados Deus se deixa encontrar ele desce até nós. Por isso hoje mais do que nunca nós contemplamos com alegria esse grande amor de Deus que vem nos visitar. É Natal. O Senhor que é verbo se fez carne e habita entre nós. É grande a nossa alegria. Isaías vai falar desta alegria de um povo que vive uma situação dramática. Eles estão escravizados na Babilônia, mas o profeta fala de dias em que essa alegria brilhará, pois eles serão libertados. Nós vemos que esta alegria é como uma amostra de uma alegria maior que acontece em Jesus Cristo, no qual a libertação se dá, por completo, é o Filho de Deus que vem para nos salvar, de muitos modos Deus nos falou e Ele vai se revelando aos poucos a humanidade, à medida que homens e mulheres são capazes de compreender ao longo da história, Deus fala por meio da criação, é o grande livro que revela o Deus que tudo fez, a palavra é aquela que cria. Deus nos fala por meio dos patriarcas, os pais da fé. Deus nos fala pelos profetas, os seus mensageiros, porta-vozes do Senhor. Mas ainda assim, essa comunicação é incompleta, não é suficiente. Tudo aquilo que nos fala de Deus e aqueles que foram enviados para falar dEle, não são capazes de falar com tamanha clareza como o próprio Deus que agora nos fala. É por isso que na plenitude dos tempos, Deus Pai envia o seu próprio Filho Jesus Cristo. E é Ele quem nos fala, é a Palavra. O verbo que se faz carne, verbo é movimento, é ação. É assim que Deus vem a nós, vem para nos resgatar, vem para nos comunicar o amor. Vem para nos redimir, Deus em ação, Deus entre nós. Aquele que é maior do que os anjos, se iguala. A nós. Que mistério grandioso é esse. Da encarnação. Mistério que nós não conseguiremos compreender. Mas que nós podemos assumir. Ao aceitar. Deus que se humaniza. O verbo se fez carne. E habitou entre nós. A tradução mais próxima dos textos originais. Fala do verbo que ao fazer-se carne Monta uma tenda entre nós Assim como era costume do povo No antigo testamento Nômade Que ora estava aqui Depois estava lá Armando as suas tendas Uma casa provisória Não é definitiva Cristo vem a nós e habita no nosso meio Para nos ensinar Que aqui não é a nossa pátria definitiva. Ele vem sim, pisando no chão da nossa realidade, no solo do nosso coração. Mas nos mostrando que as portas do céu se abrem nele, por meio dele. E é por isso que ele vem à terra e não despreza essa terra. Ele nos mostra sim, que nós estamos a caminho do céu, quando ele vem. E traz para nós o céu, nos elevando para o céu. Deus vem à terra para que a terra possa se voltar para o alto. Coração voltado ao alto, ao alto mas as mãos estendidas para a frente, para os irmãos. Mãos que se elevam a Deus, mas mãos também que se estendem. O menino Jesus, nesta representação do presépio, traz as mãos abertas. Ele é totalmente dependente de seu pai adotivo, José, de sua mãe virginal, Maria. Depende dos cuidados deste casal. Mas ao mesmo tempo, essas mãos que se deixam acolher, são mãos que tudo nos dão. Os braços do Senhor vão se abrir mais tarde, aos 33 anos de idade, agora na cruz. Aquele que foi acolhido, agora abraça toda a humanidade com seus braços abertos ao nos redimir. Esse mistério da encarnação vai nos conduzir para o mistério da Páscoa, do Senhor, o Verbo, Deus, que é palavra, se comunica conosco. É Ele que assume uma linguagem humana, fala de uma realidade que escapa à nossa compreensão por completo, porque é divina, mas Ele fala através de metáforas, de comparações, da nossa vida, para que nós possamos cada vez mais participar da sua vida, é assim que Deus se faz homem, o Deus que até então não podia ser visto e cujo nome nem sequer era pronunciado, agora se torna visível e recebe o nome Jesus, Deus salva, é Ele que dá rosto ao Pai e é um rosto humano que mostra a face de Deus. Jesus é aquele que, na sua palavra, Ele é a própria palavra, mas naquilo que Ele comunica, no seu ensinamento, na sua vida, nos seus gestos, nos mostra quem é o Pai. Ele é a imagem do Deus invisível. De maneira que, ao olhar para Jesus, nós enxerguemos o próprio Pai. A quem Jesus acolheu? A quem Jesus perdoou? O que Jesus fez? O que Ele falou? O que Ele recriminou? A quem Ele rechaçou? O que Ele nos oferece, tudo isto é a palavra que agora ao se fazer gente, se comunica conosco. Mostra o projeto do Pai, mostra o caminho, sendo o próprio caminho. Além de caminho, Jesus se apresenta como a luz que vem agora banir as trevas, afugentar as trevas do erro. E esta presença no meio de nós, vai expulsando as trevas, mas não de imediato. Deus que se revelou aos poucos, Ele não vai tirar o mal por completo. É na cruz, na vitória do Senhor sobre o pecado e a morte, que Ele também mostra que a sua luz gloriosa veio para banir toda a escuridão. Nós fazemos um trajeto junto com Jesus menino, que depois vai crescendo e chega até a cruz. E ao passar pela cruz mostra a vida nova. Celebrar o Natal é celebrar o um nascimento. Celebrar o um nascimento é permitir que algo nasça também em nós. Queremos permitir que esta luz de Deus Paire sobre nós E possa também estar presente Na nossa maneira de viver Seguir a Jesus Cristo Contemplá-lo no presépio É também testemunhá-lo na vida Aqueles que adoram o Senhor São chamados a servi-lo e, ser, e ao servir o Mestre a testemunhá-lo que o Natal não seja apenas hoje, não seja mais uma data do calendário litúrgico para nós, mas seja Deus presente. Na liturgia, o mistério que nós celebramos se torna presente e nós queremos a cada dia na nossa vida, que é serviço. E a liturgia que tem como raiz... A palavra serviço prestado seja também uma extensão daquilo que nós estamos aqui celebrando. A nossa vida esteja em consonância com aquilo que nós professamos, acreditamos, para que em sintonia estejamos com aquilo que fazemos, com aquilo que realizamos, testemunhando o Senhor. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.